Mais importante é a direção! E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma dica importante é, se tratando de direção hidráulica. Ah, uma dica muito importante. O que acontece? Você bem sabe que a gente é tem falado e já falou a bastante respeito aqui sobre direção hidráulica dos veículos Honda Honda Civic New né? Civic, né? É... Eu não digo muito sobre Honda Civic de 2005 para trás, certo? 2006 para trás e Honda Civic 2010, 2011 em diante, porque o sistema é outro, o sistema elétrico 2010. A partir de 2010, né? já aí mesmo, firme forte. 2011 diante, direção elétrica. O problema são outros. A gente aborda e fala muita coisa a respeito aqui também, nesse canal. Mas os Honda civil 2006 a 2010, alguns também de 2011, direção hidráulica, apresenta muito problema com a bomba de direção. Você bem sabe disso. Inclusive, procura na no nossa playlist ali, nossos vídeos ali falando sobre adaptação, que é um dos vídeos mais vistos aí em nosso canal, eu agradeço, e você que nos porventura está nos vendo também, assistindo nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, é, a gente de vez em quando está postando aí, pelo menos uma vez por semana, né, algum vídeo novo falando a respeito é, de alguma coisa aqui que ninguém mais fala a respeito, que é, é detalhes sobre defeitos se tratando de direção hidráulica, é a nossa especialidade aqui. Então é, a gente está com Honda aqui novamente, na piscina, é, com um problema que é, não comum, não muito comum, que seria vazamento, não é vazamento, é barulho, barulho na bomba e uma bomba que já foi convertida. O detalhe é que. Camarada, não se sei, não se sabe aonde, que esse carro é do Rio de Janeiro, capital. Eu estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro, mas a gente está no interior, Volta Redonda, interior sul-fluminense, né? Já aqui quase com divisa em São Paulo. É, eu estou, estou aqui a 150 quilômetros aproximadamente do Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro, e esse carro vem de lá. E lá fizeram adaptação. Como a gente fala, anuncia aqui no canal A adaptação, como que é feita né Algumas bombas aí Até eu cheguei a falar Bomba do G3, G4 A gente fala nesse vídeo é, Dá pra adaptar É o que está nesse carro aqui A bomba DHB as bombas pretinha Então, é uma bomba dessa Que está equipando esse carro <cười> Perdão Então é onde que O um detalhe interessante ali é que camarada não colocou o suporte o suporte que a gente vende no mercado livre tá eu é, vou colocar na descrição aí embaixo é, o link se você é o seu caso está precisando desse suporte a gente oferece ali por 159 reais, né então você pode estar tá adquirindo ali esse suporte que dá para você adaptar de forma perfeita e genuína a bomba da direção dos veículos da Volkswagen G5 diante. G5 e G6 especificamente. Os veículos Fox, Cross Fox, Space Fox, Polo, Gol também, Voyage. É as bombas KYB, bomba japonesa, sem bar de pressão. É a bomba que se adequa perfeitamente a essa adaptação com esse suporte. Você não precisa desbastar nada. Você não precisa retirar nada da bomba. Ela entra aqui perfeitamente. E ela casala lá perfeitamente no bloco do motor. Ok? Você só vai precisar adaptar o que? A polia. Certo? A polia. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Eu tenho aqui três polias, uma já com suporte aqui com o eixo, né? Da bomba aqui, com o parafusinho, outra aqui com já sem o miolo furada, já com a furação para adaptação, só que esse polia está empenada. E uma outra pronta aqui para poder estar recebendo essa adaptação. Observe a diferença. A gente tira o miolo, aqui, ó, e faz essa furação aqui, ó. Fazer essas furações para receber o eixinho da bomba, KYB, tá? Então é isso aí. essa adaptação e a adaptação da mangueira. A gente vai mostrar ali no carro ali, como que tá, que chegou aqui. Adaptação da mangueira, você troca o bico ou está disponível também no Mercado Livre aí, que eu já sei conectores, se você quiser comprar a parte certo? eu estou só, só vendo aqui o suporte Que não vendo polia não vendo conector ainda mas logo logo terei, tá? o conector também para mangueira você não tem trabalho aí de, de fazer essa adaptação na mangueira mas é só trocar o bico da mangueira, você que é mecânico você que é reparador, sabe muito bem do que eu estou falando, já para você que é entusiasta e chegou aqui, né? Pela dor que você deve estar sentindo com essa situação no seu carro, que é muito incômodo, a direção dura desse carro ninguém aguenta, com barulho também não dá para rolar, então é aonde que talvez seja o seu caso. Não é mecânico, não é reparador, mas chegou aqui e pegou a gente falando sobre esse assunto. Leva pro mecânico, que o mecânico vai saber do que, do que eu estou falando e eu acredito que ele vai conseguir... É, Resolver o problema para você. E por quê? Porque as bombas paralelas do Mercado Livre eu não aconselho, não recomendo. Bomba original? Show, joia! Você pode pagar? Vai firme! Bomba original na concessionária sim. Se você conseguir pagar, show de bola! O carro vai manter a originalidade do carro e vai rodar por mais um tanto de vida da que ele tem. Ok? Então é isso aí! E a gente está aqui disponível, sempre pronto, tá? Com esse suporte para poder oferecer, a gente já oferece para você. E outra coisa também, outro detalhe mais. Se você que é entusiasta ou está aí com essa dor, está preocupado, quer conhecer mais e aprender um pouquinho mais desses assuntos, eu ofereço uma apostila. Antigamente eu vendia essa apostila por R$ reais ela tem quase 200 páginas, é uma postila que é a união de vários conhecimentos técnicos é, falando de, em direção hidráulica, é que eu ofereço hoje, gratuitamente, na faixa. E vou deixar o link também aqui embaixo, tá, na descrição, e você baixa aí para você que tenha conhecimento a mais desses assuntos relacionados à direção hidráulica, você é mecânico, você é reparador... Você é entusiasta, deve ter esse material disponível aí no seu celular, tá? Está em PDF, ele é um PDF bem otimizado, não vai ocupar espaço no seu celular ou no seu tablet seu computador. Então vale a pena você baixar e ter um conhecimento a mais aí é, disso que a gente está falando, se tratando aqui, tá? Vamos seguir agora para a próxima parte, para finalizar, que é falar ali, demonstrar para você ali o que, que está acontecendo com esse Honda aqui. Ok? Aí pessoal A bomba ali ó. No centro do vídeo aí, ó. Tá amarrada com Tá amarrada com a fita de nylon O cara colocou um Um parafuso no bloco do motor e amarrou e, e o suporte dela, ó, detalhe lá, ó, o suporte dela. Deixa eu ver só um pouquinho para você aqui, ó. O suporte, olha ali, no centro do vídeo ali, ó. Colocou um pedaço de de barra chata, um pedacinho ali e um pedacinho lá em cima. Olha aqui no centro do vídeo a polia como que está. Ele parafusou, ele soldou os parafusos, ele não tirou o miolo, ele não tirou o miolo da polia e soldou o parafuso do suporte da bomba. A adaptação da, do bico da mangueira tá certa, é o que eu recomendo aí, mas o, o restante aqui, olha lá. Colocou duas abraçadeiras ali Tá certo na, na mangueira Mangueira de alimentação O tipo de bomba até que tá certo Eu só não uso mais ele Porque faz muito barulho Essas bombas não dá Ela até dá a direção Mas dá barulho também Então melhor Eu já não, já não utilizo mais elas Eu só utilizo a KYB DHB não dá Tá? Então é isso que eu queria mostrar pra você Né? É umas adaptações eu não faço aqui. Dessa forma não. Desse jeito não, olha aí. Isso é muito perigoso. Tá aqui, ó. Esse tipo de suporte assim, ó. É muito perigoso. Não tá vazando. Ou melhor, um pouquinho, talvez aqui no fundo. Aqui, ó. Detalhe aqui, ó. Solda. Isso aqui pode quebrar. tá Porque não está fixo com, é, corretamente Ele não tirou o miolo para poder isso chegar mais para dentro Então quer dizer O suporte aqui que ele colocou Tá muito fraco Ela tá perdendo alinhamento Quase encostando aqui na longarina E com isso provocando até um Um barulho mesmo Muito, muito chato Quando ela É acionada Pode rebentar, quebrar isso daqui, suporte aqui, a correia entrar, inclusive no virabrequim, Bomba d'água, pode quebrar a bomba d'água. Então uma série de coisas que está que sob o risco aqui, que você mecânico não pode colocar o seu cliente para correr esse risco. Você corre junto com ele, né? Como eu estava dizendo, dependendo do acidente, você... Pode provocar aí uma, uma calamidade, né? Uma tragédia com a família, que poderia ser evitada. Tá? Então muito cuidado nessas adaptações aí, ó. O cara colocou uma abraçadeira de páscoa, cara. Ah, não, aí não. Puxa vida, eu lamentável uma coisa dessa. tristeza. Nossa classe tem que melhorar Muito, está muito longe Então é isso aí pessoal É o que eu queria mostrar aqui para finalizar o vídeo Em questão E deixar aí o alerta Não faça isso Faça diferente, faça melhor Ok? Forte abraço a todos Fique com Deus